O mundo Não, assim, tá acostumado. O Vanderlei quando ele deu aqui, era pra dar na, na minha barriga. Imagina um soco desse eu cara, sei, então, velho. Eu fiquei duas semanas fazendo abdominal. Ó, que viagem. Duas semanas, ó. Vou fortalecer é. aqui porque o cara vai me Pô, dar o um é, soco. é tal. muito absurdo. Cara. A hora é que ele foi absurdo. dar o soco, eu me caguei tanto que eu abaixei de medo. Pegou na Quer puta. Quer um cafezinho? Eu <risos> aceito. Por que você tava fazendo Eu assim? gosto. Não, porque eu pedi um. Daí ele viu que eu pedi. Ah tá, eu aceito. Porque isso é foda que eu falo duas coisas que eu assustei. Essa vez... E a vez que esse aqui mandou o cachorro me morder. Com, é, um com, com a proteção, óbvio. Eu, eu achei que ia quebrar o osso. Mas tá louco, eu não deixo também, tá não, louco. Veja eu, eu essa proteção. matéria no YouTube que ela é tão boa que você vai ver que o bola tenta me bater. Eu tenho Tento. uma esquiva eu, eu, maravilhosa. Eu, eu, eu, a época que eu treinava, ele tentou bater em meio não é na tempo, hora, tempo. Porque, ah, é? mas foi muito rápido. Foi um negócio tão absurdo que eu fui dar um soco nele. Eu assustei, é. cara. E ele, <risos> mas, meu, na era hora era que o cachorro mordeu, jovem. Eu falei, eu tô com a proteção, pô, vou, né? Vai pegar aqui, irmão, eu senti então, o osso do bravo. Então, ele participou já do pânico também. Era não na, comigo. Não, não, era não, no negócio naquele, do choque. Não, é do choque, é, é da, de cantar carioca aquele... carioca lá. lá. Puta, é o... É, é. Ele era um o, Carioca, o Carioca me deu o um choque na costela, eu fui pra dar na cara dele. Eu <risos> falei, porra, daqui meu. meu, o combinado é tá dar no braço. O Ele pai, veio e o, deu na, deu eu na costela. costela eu gravei com o Vanderlei, é o Minotauro ou Minotauro? O Minotauro te apagou, apagou que era o presente. Ah, é, dia esse, dos Pais, o Carioca. Isso, eu uma é, grata, isso, aí, isso acho é muito absurdo. É horrível. Dia dos Pais, gravata. Eu não faço isso. É uma faço isso. não faço Tá bom, mas eu não faço. O Thiago Tavares também participou. Eu que botava pra pagar o Daniel, o Thiago lá de dentro. eu tomei, Hã? De quem eu tomei soco na cara? Não sei. Eu tomei do Você Minotauro. Você gravou em câmera lenta. Eu tomei do Minotauro. Não, eu tomei também de uma, mas que não era muito famosão. Um lourão, lembra? um fortão um também. Um lourão. É, lourão, bonito, bonito, bonito. Bonito, <risos> forte. O Minotauro, ele me deu um soco na cara, eu levantei tonto. Eu ainda falei, ó, dá mais um para fazer um contraplano. Não, tá Lu, vocês são muito <risos> ignorantes. Pontinho para ver, levantei assim. Vocês tá, são os caras muito ignorantes. Não, e Você acha po... que não vai dar nada? Você tá falando pô. do Vanderlei, o Vanderlei, eu já lutei com e várias. Gente boa. Aliás, Aliás tá, ó, só para falar para vocês, desculpa te cortar, eu tenho aqui duas coisas que o Vanderlei me mandou. Sim. E você acha que é mentira? Eu vou te mostrar, vai falar, você vai falar, Ele falar? não conhece o Vou, tá aqui. Quando é ele foi, cara. o que tá te mandando bola, Cadê? o soco mais forte que eu já levei no treinamento em luta é do Vanderlei. É, é ele é mesmo? É Do Vanderlei, é, é ele, é mesmo? É Vanderlei. É. É ele é. mesmo, é ele mesmo. Então, ele mandou duas coisas para perguntar tomo. aqui. Tomou, e vai foder. É. Não, vamos terminar a cronologia não, dele. Lógico, lógico, eu já até capa. sei o que que é, eu já sei. Tem um treino que a gente fez que eu tava ajudando ele, eu tenho certeza. Um treino que tava, ele ia lutar e eu, eu sempre ajudo. Então Você não, interessa, sparring, é, não interessa onde tu vai, se tu tá bem fisicamente, não interessa. Tu tem que ajudar teu parceiro, lógico, teu lógico. irmão. Então eu ajudava ele. Então acontece muito. Ah, isso. Ele está muito bem preparado muito. e tu treina do jeito que tu puder para ajudar teu amigo. Uhum. Tenho... É do treino do YouTube. Então é isso. É esse que eu ele está certe... falando. É. Mas eu tinha sabia. Tem certeza? É. é a única coisa que ele tem, né? Mas não, não, não, Só não, não, que eu não, também... não, não, não. Tem outra ah, coisa aqui. Tem outra coisa tá ligada aqui. Ligada na lanterna. Tem outra, já, coisa. Tem outra já coisa, dominou, coisa. já dominou já. já no dominei. final da entrevista eu vou perguntar. Tá. Mas eu tá vi Guia falar. Falar. Falar. uma vez eu fui.